Olá, eu sou a Maria do blog Lava Boa Maria e no outro dia eu fui à Primark e perguntei-vos no Instagram se vocês queriam ver o que é que comprei e vocês disseram que sim, por isso hoje o vídeo vai ser sobre isso, a primeira coisa que eu vos queria mostrar é esta camisola super fofa que eu estou a usar hoje, encontrei-a na zona masculina e custou 10€, euros. ela é super grande, para mim é quase um vestido e eu pensava que ia utilizá-la mais em casa, é uma roupa super confortável e quentinha mas na verdade eu usei-a para ir passear e eu pensava que ia ficar super grande e super feio mas ficou mesmo fixe e adorei-a O que eu comprei a seguir foram estas sapatilhas que eu já tinha num tom verde tropa e agora comprei em preto, uh, eu nem experimentei, eu sei que é este tamanho, o tamanho 38 pretas, fantásticas, tinha que comprar. Estas custaram 8€, mas eu lembro-me quando fiz o vídeo para vocês, quando eu comprei estas em verde tropa, foi muito mais barato, mas mesmo assim são mesmo muito baratas. Claro que eu tinha que passar pela zona das meias, 7 pares de meias por 3€, acho que é mesmo bom. Eu tenho imensas destas, vocês não têm noção, são super fofas, confortáveis e são daquelas curtinhas que não se vê a sair da sapatilha e eu adoro que não se vejam as meias outra coisa que eu comprei foram estes calções super fofos a 3€ e eu comprei-os no número 30 e... no número 34 porque eu estava a tentar encontrar em 36 mas só via 38 e 40 42 e alguns 40 e... e só encontrei um no número 34 isto vai-me servir para fazer exercício físico e eu não os vou... Uh, mostrar como é que fica vestido porque ele fica muito justinho, mas vocês estão a ver a ideia e acho mesmo muito giro. Uh, não sei se vocês conseguem ver muito bem a cor, mas é um bordão mesmo fofo. Comprei também esta saquinha com uns desenhos super giros. Esta saca custou 2€ e acho-a super, super gira e dá muito jeito para quando às compras e agora tem que se pagar pelos sacos, por isso se eu levar este, já posso pôr as minhas compras todas aqui e não preciso se preocupar com mais nada. Parece-me super resistente e os desenhos são super adoráveis e adoro as cores, adoro este lilás. A seguir comprei por 75 cêntimos estes discos para desmaquilhar e eu neste momento estou a usá-los para aplicar no meu tónico facial e não para a desmaquilhagem, mas funcionam. E eu precisava mesmo de uns e 75 cêntimos... 120 discos. Seguindo a mesma linha da maquilhagem, eu comprei este produto para limpar pincéis a meio. Estava a pensar em mandar vir da internet e custava cerca de 1€, mas demorava um mês, por isso quando vi na Primark tive que o comprar. Acho que vai-me dar imenso jeito para limpar pincéis porque um, não gosto muito de os limpar na minha mão porque depois fica a pensar que a minha mão tem maquilhagem e assim, Uh, sinto-me muito mais relaxada porque a maquilhagem vai para aqui e fica tudo muito mais limpo. E comprei também este carregador para telemóvel, para usar no carro e era uma coisa que eu queria há imenso tempo e também foi não estava à espera de encontrar na Primark, mas 4€ e aproveitei para comprar. E da Primark é tudo, mas queria-vos mostrar mais uma coisa que comprei no mesmo dia e que precisava de imenso, imenso, imenso. Vocês já devem ter visto, pelo menos pelos últimos vídeos e no blog, que eu ando a fazer muito exercício físico. E as deputadas que eu estava a usar já tinham alguns anos, já eram de educação física, do secundário, coisas assim. E ao fazer o Insanity a sola começou a sair, então já era um bocadinho perigoso de fazer exercício físico, por isso eu fui à ASICS. E comprei umas sapatilhas por 55€ e elas são muito giras. tem o azul mais bonito, sempre. E são pretas, por isso, são perfeitas. E eu sinto, eu estou a usá-las a fazer ginástica e sinto que estou a andar em nuvens. Isto é mesmo confortável. E era isso que eu vos queria mostrar hoje. Foi um vídeo super rápido, mas queria vos mostrar o que é que comprei. E... E vemos no próximo vídeo.